É proibido no Brasil, então eu não jogo, porque isso é um jogo do governo que proíbe o jogo no Brasil. Então, como é que a gente vai cobrar o governo de alguma coisa se ele faz uma lei que proíbe e a gente mesmo quer quebrar a lei? Não é para jogar, está proibido pelo governo.